Jardineira, porque estás tão triste? O que foi que te aconteceu? Ó oh, jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois volteu, foi a camela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois volteu. Vem jardineira, vem meu amor. Não fique triste segunda esse mundo é eu É muito mais bonito que a camélia que morreu Não fique triste segunda esse mundo é eu É muito mais bonito que a camélia que mudeu Esse mundo é todo eu, tu é muito mais bonito que a camélia que morreu. Não fique triste, esse mundo é todo eu, tu é muito mais bonito que a camélia que morreu. De carnaval aqui na TV Verde Vale, que o nosso amigo João Dino e sua orquestra. Cariri da Sorte, meu irmão, Esse me fale sobre esse trabalho aqui. O, o, o que é exatamente esse trabalho aqui? Meu filho Fábio.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 Um enterro bonito dessa aí. Pois é. Um o... O o enterro ta... bonito, você aduz, né? O diretor aqui está dizendo que tem gente morrendo só para receber isso aí. Só para receber, eu não vou mentir, eu não tenho mais medo de morrer, não. Não, meu pai, é até, dá até o gosto. Meu, ó, no dia 15, <risos> o primeiro serviço que eu faço, irmãzinha, é pagar o meu até plano o, funerário. O que, que todo cabe, mundo tem. O Cabo em Vida não eu tem. Eu já um... pago aqui todo viu, mundo. Viu, João? O Cabo em Vida não tem esse tratamento, então eu morrer, porque pelo menos. Direito do vice. Mas vem cá, olha, mas a eu queria. O chega, bota o Cabo da fica mais lindo. Os programas de filho.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 Não, é minha e de alguns amigos. Tá? De alguns eu amigos. Que eu achei interessante e gravei. Pronto, então eu quero pedir licença aqui a nosso amigo João Dini, a orquestra, para Josué Araújo também cantar. O seu... Vem cá. Pois é. é. Esse vinil, o que é que você tem aqui, rapidamente aqui, falar sobre ele? Esse vinil, é, é, como diz o Alberto Carlos, as emoções foram muitas, né? Porque eu acho que o primeiro, ser esteiro, né? A sair para a capital para gravar disco, fui eu. Depois, a Aurino Salvador fez essa, essa grande...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 Se essa moda A pega, é bado, Olha, não se essa nem... moda pega, amém, amém. é tanto que acaba morando o na mãe, rua. Minha mãe estava dizendo, amancebado, é aqui não entra mais nenhum, só volta para minha casa quando tiver casado, com o menino tudo batizado, tudo do jeito que o padre, padre Macedo falou lá no sermão. Aí Ronaldo estava lá, dando corda à minha mãe, o negro estava dando corda à minha mãe, eu, dentro, eu olhava para as moças dentro do ônibus e eu disse, meu Deus, e agora? A moça, tudo querendo descer para conhecer, mãe e mãe tomando essa providência logo decidir. dia. Vixe, Maria. Aí, o Ronaldo saiu, é, dona Neta, aí para dona Nete, olha quem vem chegando aqui, dona Neto A senhora vai botar ele para fora também, mas ah, dando corda da minha mãe. Aí, mãe saiu é, na janela de casa, ela olhou para dentro, 11, e me viu. Eu, mais de seis meses sem ver minha mãe, né? Aí, ela olhou para mim, eu olhei para ela e ela disse, Ô, oh, Ronaldo.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 Fez cultural do Cariri, razão das nossas vidas, vamos ficar por aqui plantando juntos pra ver você progredir, princesa tão querida, coviçada qual o ouvir Reserva florestal do Cariri, não há pau de arara que nos arrasse daqui Fazemos tudo pra ver você progredir Dois filhos do pau cantando por esse Nordeste onde meu Deus, eu digo assim: ó, fiz uma promessa, com meu pai disse isso, no meu sacrifício ele me valeu. Paguei a promessa, que prazer profundo! Ninguém está no mundo mais feliz que eu.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 eu já tinha crença e agora aumentei. Porque também sei, para isso quem é. Aê, o microfone é Lá de Porteiras, aqui no Ceará. Vai ter Fábio Carneirinho dia 20, viu? Um Domingueira aí.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 E o movimento do forró, Fábio, o legítimo de Luiz Gonzaga e de Assisão, trio nordestino, os três nordestes, eu posso ser você com toda a segurança. Eu jamais eu quero ser forrozeiro. Jamais. Mesmo porque eu não vou jamais querer concorrer com você. Não. não eu não, não quero nem pensar nisso. Porque ainda você bem, é muito mais charmoso. Ainda bem que eu tô Você está bem mais jovem do que ainda eu. Ainda bem que eu toco safona. Você está <risos> muito mais jovem do que eu. não vou concorrer com você jamais. viu? Mas... Mas, Meu tem spa, amigo, mas tem lugar para todo mundo. Eu canto 90% do repertório do Luiz Gonzaga. Ninguém aqui é sabe. Uma vez eu fui pro Exu cantar só a música do Luiz Gonzaga. Aí cantei. Agora, né, velho? Essas músicas que esse pessoal toca aí, esculhambando com as mulheres, Fábio, pelo amor de Deus. Acabou que chegou... Na, eu tava lá em, na playlist no dia desse Vamos gravar, João? Um vamos fazer um disco duplo, nós dois? Comprando... <risos> você <risos> não vale nada, mas eu gosto de você. Não, essa aí não dá para mim, não. Eu tava na playlist, chegou um cabra disso... É, tem aí, Moleca Sem Vergonha, aí o menino disse, tem, o Vasco lá, disse, tem senhor, ele seleciona aí as, todas as da Moleca, pra mim, minha mulher, aí eu, eu fiquei curioso, perguntei pra ele, você vai falar pra sua esposa? Ele disse, é, ela tá aniversariando, eu vou levar. Eu achei aquilo, uma, uma imaginação tão grande daquele rapaz, porque ele vai com o CD da banda, Moleca Sem Vergonha, a mulher aniversariante dele chega, meu amor, parabéns, você é a moleca sem vergonha da minha vida, né? <risos> eu acho assim tão assim, eu dou, dou uma...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 você vê quando as meninas das bandas de forró, as bailarinas, as dançarinas, as cantoras, uhum. quando elas estão no, no, na televisão, quando o locutor diz assim: Você vai mandar alô pra quem? Você vê como é que elas dizem, né? É. Olha pra, ela olha para a câmera, né, faz aquele olhar bem pidão e diz: Vou mandar alô para Juninho. Juninho, mamãe te ama, viu? <risos> Jodinho. <João> Olhe. <risos> Se deixar Jodinho. Eu, eu aproveito para dar um conselho aqui: Se você tem uma menina dentro de casa hum. e você tem receio de ir no futuro, não ter uma pessoa para atravessar um rua com você.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 de moleque sem vergonha, de garota atribida, de garota safada, de cachorra na moesta, ele não faz bem pra você.